A Morgiana estão desmontando, né? Estão desmontando aí. Ô, Sofi, quantos anos o senhor conta hoje? Comprei dia 10 de maio agora, completei 80 anos. 80, anos. 80 o anos? O senhor andou na Mogiana? Andei na Morgiana muitos anos. Eu andava aqui, aqui tempo ali só tinha aquele passador ali, ó. E o outro ali na, na outra frente ali, ó, Só aqui que Aqui na muito. frente. Aqui, ela passava aqui, frente aonde nós estamos Isso, aqui. aqui? estamos aqui. Era o trilho. o trilho dela, onde que é a, o asfalto aí. E aquela país. parte ali, me fala o que que era do outro lado ali, as casas dos administradores? Ah, ali, ou... ali é. era, era a casa do, do, do, do, do, do, ger, do gerente da, da Mugiana. Do chefe da do estação? chefe da estação. Era o... Eu joguei bola com o filho dele lá, o... Bosco? O... Não. Contine, aquela turma tudo aí, nós era tudo aqui da, da, o, o chefe que da Mugiana morava aqui era, era tudo aqui nessa casa, aqui na frente O senhor é natural de onde? O senhor nasceu aonde? Eu nasci em Franca Nasceu em Franca, Franca o pai do senhor como que chamava? Emílio Pereira Soares E a mãe? Maria Olívia Soares O nome do senhor é? É Claudemiro Claudemiro Pereira Soares E o senhor tem o apelido? Sim, Finho. é quando nós jogávamos a bola aqui no, no campo da Mugiana, aqui em cima, aqui, nós éramos tudo meninos, aqui a Mugiana tinha um campo, um campo aqui. A, a, atrás das casas? Isso, das. ela é, era é bem em cima, aqui, mas aqui na frente, aqui aqui na frente, aqui, aqui, na frente, aqui lá era o campo da Mugiana. O senhor não estudou aqui da Barão, não? Eu estudei no, no, no Barão, da Franca. E, e quem é que era professor do senhor lá na época, ah, o senhor Cláudio? Naquele tempo, depois até eu trabalhei com, com ele. No quarto ano foi o Hélio Palermo. Que foi prefeito. O, é, professor, Hélio, professor Hélio Palermo. E eu trabalhei muito em 50, 50, 55, Eu entrei no Palermo. Eu tinha 13, 14 anos. Aonde que era o Calçados Palermo? Palermo? No Vidal Freire. Depois que foi lá para o champanhar... Não, que aonde era Toninho é toda a vida foi ali o calçado do Palermo, o que, calçado dos Palermo. Era do Américo Palermo, o, o, Américo, o, João Palermo o, Al, o Américo Palermo era irmão do Suélio Palermo, é, é irmão, irmão. Era o Américo, o Hélio Palermo, tinha o, o Alfredo Palermo, Alfredo Palermo, o... O Alfredo que é o professor né que foi não, professora era o, o Hélio Palermo. O Hélio Palermo. Hélio Palermo. O Américo, o Hélio Palermo, tinha o outro calçado na, na, na voluntária da Franca, era dos irmãos dele lá, era o. o nome Você dele. começou a trabalhar com que idade? Comecei lá. a trabalhar com, com 13, 14 anos registrado. Registrado? Registrado. E o que, que o senhor fazia na fábrica dessa com, idade? Comecei no planchamento. Prancha. Depois passei para o Morro Xerifado, o chefe do Muxerifado, na expedição do Naquele tempo tinha o Zé Finardi, o Zé Finardi Garcia, que era vereador. tempo Foi um, presidente do, do, do, isso, do Castelinho, da EC, da EC antiga é, lá. Antiga. E o primeiro foi o... O João Palermo foi, foi presidente lá, naquele tempo que eu trabalhava lá. Eu tinha 15, 16 anos. O João Palermo era presidente da... Na época e. que o senhor trabalhava no calçado, era só na taxinha, né? É, era taxinha só é, taxa tá e grampeado. Grampeado. Não Isso. tinha muita costura, não. Não, não tinha, não. Pesponto, veio... Era tudo a prego. A prego mesmo? É, que eles falavam. E depois, e, o sapateiro que ficava de fora... Fazendo, eles pregavam as outras taxinhas, né? É. Na ponta do sapato, salário, lá na. Tirava, colocava no, no, é. no calcanhar, né? No salto. É. É. Botava a taxinha também para proteção, proteção de. E eu estudei também, fiz o um curso, naquele tempo eu tinha 13, 14 anos, 15 anos, eu, quando dei para França, Franca aqui, o curso para. Do... Senai. Senai. Eu já tenho um diplominha desse tamanhozinho aqui do Senai. Eu tinha 15 anos. Era lá na... Perto do, perto do cemitério lá. Era naquele tempo lá. Era, era, era, o, era o colégio lá. Era o... Esqueci não me lembro o nome lá. Eu estudei lá. O um Instituto curto. de Ensino? Não. Não. Era, era do César Senai mesmo. De César Senai. Né? Primeiro ano que eles tiveram em Franca naquela época. Então o senhor foi da primeira guardada lá da, da época. Turma lá foi formado lá Forma. e naquele tempo tinha salário de maior e salário de menor no, com, com 15 anos eu já ganhava salário de menor naquele tempo tinha tinha essa era diferença carteira, de salário. Era a carteira de menor e a carteira de maior. Eu com 15 anos já ganhava o salário de maior. O salário era... de maior, na época, lá era ele conseguia com 18 anos ou não? Era, era com 18 anos. Depois se completava 18, 18 anos? 18 completava. Mas como eu tinha feito o curso profissionalizante, eu ia passei a ganhar o salário de maior. Entendeu? É. O salário de maior era... Em 58 eu fiz o tiro. O tiro de guerra era aqui no... O sargento Osni. Osni. Era perto da Jussara ali? Como é Isso, que é? Isso, era perto daquele posto de gasolina que tem aqui na frente. Aqui, ó. Do lado de baixo de ali? Do lado de baixo ali. Nós estamos aqui na estação. É, nós então, na estação. o senhor seu passando aqui, o senhor seu escuta lá no fundo da alma o Conta tocar aqui, da... Ó. O passador era aqui. ó o passador. Tinha, tinha, tinha um... quando passava era por cima e tinha um... Um túnel, um túnel por... eu passava aqui na, na outra esquina ali ó, um túnel ali né, do grupo Arão, pra, pra ali ali tinha um túnel ali os meninos, as pessoas, os um pedestres, tudo que passava é, ali? fechava a, a, a, a, cancela, cancela, a cancela e os, os pedestres eram que passavam por baixo do túnel ali, a bus... onde que eu corri ali ó. Onde, onde que, que eu corri, eu não sabia desse detalhe não, que eu... ali tinha um, um... a bugiana passava por cima, e aí os pedestres passavam por baixo. Movimento de carro para aqui, para Vila Nova, não então, tinha... era muito pouco. Naquele tempo povo. era engenho queimado. Engenho, era queimado. Era engenho queimado. É. Então tinha um engenho queimado lá, que é chamado de engenho queimado, lá que era bem lá na frente lá. Aí era tudo deserto, era chácara, era tudo isso aí naquele tempo. Ah, ah, ali onde, ah, que é o, onde que é onde que a igreja São Judas Tadeu ali é. era tudo tudo estradão chamado chamado de estradão estradão o, o barão ficava isolado ali quase sozinho Quais né quase sozinho ali tinha ali aquele o se o nome ele era piloto de avião que era pegado ali que ele tinha aeroclube um, não, era o, ele, ele era piloto de avião naquele tempo, ele morava ali, a, a mulher dele era professora. Não sei se é.. Não lembro o nome dela mais, Sou Sr. Claudemir, casa. eu estou gostando de conversar com o senhor, mas eu queria um pouco que o senhor falasse aqui da Conai, Conai como é que chama esse negócio aqui? Cotai? A Cotai. Cotai, e, Cotai. Cotai. Cotai. como é que era? O que? Eu a só lembro disso. Ai naquele tempo, ela era tocada a, le, a lenha. E ali fazia era tecido, era tecelagem. E quem que era o proprietário dele? Não, eu não me lembro quem era o proprietário da cortar aí não. É, Por que que ela saiu de Franca? Ela foi para onde? Não, não me lembro, aí eu não me eu, lembro. Quando eu vi aquelas construções eu achava então que aquilo ali era um armazém. Não, era era era de é, tecelagem de, de, de tecido. Os, os armazéns da Mogiana era aqui da Rua de Baixo, aqui da... da... É, a Mogiana, os armazéns eram tudo aqui, isso aqui tudo era, era, era, era armazém. armazém da Mogiana. Porque a, a, a, Magi, a Mogiana tinha o negócio de misto, e, né? É, tinha de, de tudo aí. Tinha, tinha de via passageiro e, é, e, e carga, né? Passageiro e carga. E tinha o, os três só de carga de também? De carga também. Porque vi, Mugiana, esse é, levava o é, gado, né? esse é que chamava. O viradouro da Mugiana era bem lá na frente, lá, onde virava, tinha o passador, depois tinha o leite ali, naquela né, fazenda, o leite, que fica aqui nessa coisa aqui, era o leite, depois foi abrir o bairro do, do, do, do, do João Leite ali, Tarcísio Leite, João Leite ali. E naquela época era. Nós compramos um terreno lá, morávamos lá na, na rua Allan Kardec ali. Nossa casa foi a primeira a fazer ali na, no João Leite ali. No João Leite tinha a máquina de limpar arroz. Isso, tinha uma máquina. De aquela coisa. máquina que tem lá ainda, é, é, aquela é nova. Tem na esquina lá. Tem na esquina é, ainda? Não, ainda tem aquela máquina lá até hoje. Aquela casa grande que foi demolida, que era a era, casa. Era, isso, a era sede do. Da... do, do, do, do do João Leite e o Tarciso Leite. Os dois. É O João Leite vai. era de cá e aquela outra fazenda, aquela outra chácara de fazenda que tinha lá, era o Tarciso Leite. Então aquele bairro Guanabara ali era tudo propriedade? É a, não, não era, era, tudo, era tudo, tudo dos Leite ali. Dos Leite. E a Borgiana cortava aqui, ia até lá no Miramonte. E aí passava no Miramonte e ia direto para Uberaba... Tempo lá. É uma história eu que muito de, de, de, eu fui de trem, muitas vezes eu fui de trem até, até Goiânia. Até Goiânia. Até Goiânia. Eu pensei que isso ia falar até da chave da Taquara? Não, até eu <risos> passava tudo aquilo lá, o Uberaba, o Berlândia, é. Araguari, passava tudo aquilo lá. Aquela essa região nossa recebeu muito tijolo de, de, de rifã, né, né? De rifã, A A Morgiana trazia. Trazia, é. E trazia o caminhões também, caminhões, mas a, é. a, a, a chave da Taquara era, era um lugar que tinha para fazer é, é. baldeação, receber. É, é, é só para fazer baldeação no um trem de carga ali. Trem de carga. E ia só direto, aí de, passava direto o, o, o, o trem de, de passageiro para uberaba Essa murgiana deixou muita história, ah, né? Deixou muita história aqui. Viu? Desenvolvimento é. de fraco. Sou Claudemir, ainda vou cutucar no senhor mais um, um momento aqui que talvez você vai lembrar. Toque aqui. Ah, o acidente daquele avião Teco Teco ali no Mercadão. O senhor lembra daquilo não? Não não, lembro, não? não, não lembro não. lembro Eu tava conversando com o senhor, ele é mais antigo, por isso que ele lembrou e, e ele ajudou a socorrer é um tal de senhor Inácio Borges Inácio Borges, ele é de 1926, ele está com 93 anos hoje. Não, eu não me lembro. É. Não. e ele tem até a foto aqui do, do, do avião que caiu lá Ué, no, no é, Mercadão, é do Mercadão. Mas o senhor já ouviu falar dessa história? Não, não, não me lembro não. Você porque não lembra? lembra? Eu era dessa turminha aí, mas eu não lembro não, porque eu, eu nasci em 39, né? O senhor nasceu em 39. 39. É. O que é, ocasionou uma, um transtorno? Porque o senhor é do tempo que a, o campo de aviação era aqui, onde que era o distrito, né? Era, o campo de aviação era lá. Era, era o, o, o... Agora eu lembrei, o, o, o piloto que morava ali perto do, do, do grupo Arão era o Pitinim. Pitinim? Pitinim. Ele era piloto de avião, desses aviões que, é, que tem aí, naquele tempo, o Pitinim. Pitinim. Ah, esse senhor... Que está contando a história aqui para mim, ele tinha o, o apelido de Bandolim. Bandolim? É. Ele tinha o apelido de Bandolim porque ele. É, é, a conversa dele com o senhor Dr. Emi, o Dr. Guido Bitarello. O Dr. Guido Bitarello. É, é, é, Bitarello. É, que eles, eles é, presenciaram esse, é, essa, essa época do avião. É, do, do acidente, lá. é. O senhor Claudemir. A esposa do senhor é que família? É, é Barcelos. Barcelos. É, onde que, que nós encontramos lá, o senhor estava uhum. até lá, presente é, lá no, no... da passagem do Sodeucídios Barcelos. Sodeucídios Barcelos, é tio da minha esposa, Maria Consuelo, ela é Batista Soares, né? Ela, é ela não, não assina Barcelos, porque naquele tempo... O nome ficava muito longo, muito grande, então ela não pôs o Barcelos, mas ela é... Do... Ela é do da Bart... Borda da Mata? É, é, é da Borda da Mata, tem até o, o sítio lá, lá na, na, na, na Borda da Mata ainda. O sogro a do senhor, do como que chamava? É, José Batista. José Batista. Isso. E a parecida Barcelo Batista, era a esposa, a mãe da minha, a, a minha sogra. A, a sogra do senhor que era? Era irmã do... do, do do Delcítio. Do Delcítio. É uma, uma família muito grande muito ali. Grande, é muito grande, muito numerosa. Aquela hoje, elas na no celular, tem, tem a família Barcelos, tem até tem, tem, tem no exterior tem a família Barcelos. O Cristais Paulista, o senhor conhece bastante gente lá ou não? Ah, lá. Ali... Com tem mais uns primos ali que eu nem me lembro assim, o nome deles. Tem, o senhor mas... Olívio Costa, o senhor conhece? Um bicicleteiro? Não. Está é... com 96 não, anos hoje. Não, não lembro. Não. É um pessoal lá. Tinha, lá na borda da mata ali, perto da igreja ali, tinha naquele tempo o tio Olívio era o... Era, Raiz. Era, é, o tio Olívio, Raiz. Ele é esposa da... Era a minha sogra a cunhada dele. É, tem, tem aquele, se você, você conhece a borda-mata borda ali, conhece? Sim. E tem aquela frente à igreja, tem aquele casarão ali. O Sozeca, Zeca Marcelo, que tá lá em cima, tem a, a, a filha dele, acho que é Lourdes, ela que cuida lá da, da igreja. Da igreja, é. isso, naquele, é isso lá. Que tem a igreja bonita lá, igreja e, lá, e tem ela uma fazenda antiga ali, lá, que é em cima do, do, do travesso córrego, depois pega a esquerda, a fazenda deles, é em cima. Como o senhor conheceu o esposo do senhor? Ah, foi aqui em França, foi coincidência aqui, foi isso mesmo. aí Foi na a... Praça Sabiro Loureira aqui? Foi naquele tempo, aí tava casa... aí, é. andava aí, foi aí que eu conheci ela. Me fala de irmãos do senhor, quem são os irmãos do senhor? só tinha um uma irmã. Uma parecida, irmã? Parecida, é. Como que é o nome É. É, o nome dela era a tia é, ah, Ai gente, esqueci o nome, dele, o nome dela agora hein? Mas o senhor falando do, do, Da mãe do senhor e do pai do senhor O senhor vai lembrar da, lembro. É. Como que chamava o pai do senhor? É, Emílio Pereira Soares E a mãe? Maria Olívia Soares O senhor lembra de tia do senhor? O pai de pai? Não lembro, porque era da Bahia Baiano? Era da Bahia para Delfinópolis é. Moraram em Delfinópolis, Delfinópolis depois que eles vieram para cá Não, aí ele faleceu lá e, e veio para cá Aí veio pra A cá. família veio, a mãe, veio a mãe do senhor Isso Com a, a irmã, né? A Minha sua irmã. irmã Isso E a mãe, a mãe do senhor é família, o senhor lembra de, de parente dela? Lembro, é, parentes dela que eu lembro era tudo lá de Delfinópolis, lá dos barros Chamava barro é perto do, do rio lá, do Rio Grande. Sim. E perto de Ibiraci ali, que chama os barros, bairro barcos E como que, que e chamava como os tio, irmãos dela, os tios dela, do ah, senhor? Ah, os tios dela. Ah, na cabeça agora, só sei que ela era.. Tinha uma tia que mora em. Até, até o, uma prima nossa, vai vir agora em Franca aqui, mora em Goiânia e tem a parente lá em Anápolis. Em... A tia morava lá em Anápolis. Foi para Anápolis. Foi para Anápolis. Ela na época. Aí, foi Anápolis. Na época que o senhor era mais jovem, tinha muita gente saindo para Aná... Goiás e Eita, pro Paraná. Foi naquela, época, foi naquela época lá. Eu não era nem nascido ainda naquela que eles foram para lá. De cristais mesmo foram muitos, né? famílias é, grandes. Família. Ferreira. Mas Delfinópolis, lá foi muita, muita família. A raiz. Naquele tempo, acho que a minha mãe era até solteira quando ela, a irmã dela era mais velha. Ela casou e foi, pois que a minha mãe casou e teve a minha irmã, minha irmã, e teve eu mais dois irmãos já falecidos. Os irmãos falecidos do senhor, quem são? Como é o nome deles? Não, não, não, não, não. não lembro. O era... Eu era muito pequeno. É. E na época havia muito de é, morte de criança, né? É, Mas na, a, a, o óbito para criança é, não tinha muito não recurso, tinha, né? Não tinha. E, e mesmo de é, mulheres da época, de parto, por ocasião de parto, que era, era difícil. Parteira, né? Tinha que só era... parteiro, não tinha muito recurso. É. É isso aí. Só que eu gostei de conversar, mas eu preciso de conversar Prazer. mais com o senhor outra hora. Outra hora, outra hora a gente conversa mais. Outra, outra hora nós conversamos. Foi muito bom. Seu nome Parabéns, é Ronaldo. Ronaldo. Pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo. Fala Parabéns. do nome dos filhos do senhor, o senhor não falou? É... Os filhos. Só tenho, só tenho um filho, Vladimir Batista Soares. Vladimir? Vladimir. E netos. Neto tem uma neta. Uma neta. Uma neta. Qual que é o nome dela? É. Ana Laura. Ana Laura. É. Ana Laura. Domiciano Soares. E o senhor passou uma boa parte da vida do senhor fechado dentro de fábrica? Dentro de fábrica. Dentro de fábrica. Até hoje. Nós ainda tem até banca de pé ainda. É meu. O senhor tem pé de ferro? Pé de ferro tem pé de ferro, tem tudo guardado do tempo lá do Palermo. Ainda. Da época do Palermo. Palermo. O sapateiro naquela época colocava o pé de ferro no colo? É, era no colo. E, e ficava, taxiava, moldando é, ali o sapato? Punho, punho, punho, as taxinhas na boca? É, era aresta que chamava. Para pregar a sola era aresta. Para montar era taxa. Entendeu? Era a taxa? Taxa para montar o sapato da tem até hoje a tenária ainda lá em casa. A tenária tá, é a turquesa? É, é isso, espécie é pra, da turquesa é, para puxar o puxar, couro. Para puxar o couro e molhava e punha, um pouquinho. É, punha a taxa na boca e E saía pra lá. <risos> <risos> um abraço o oh, senhor com foi muito Faz bom. Ver. Deus Porque abençoe o senhor. Olha. É um pouco de história da Franca aqui, ó. Isso. Um abraço. Oh, Parabéns oh, para o senhor. Fiquei muito abençoe. contente. Mim, Eu sim. vou colocar isso lá para o pessoal compartilhar um pouco de história do senhor. Obrigado. Um abraço. Fica com Deus. Fica com Deus também. Vai com Deus. Com tá, ó. Isso aqui é a morgiana. Eu aqui conversando, a gente conversa de maneira rápida. Ah, então. A pessoa não está preparada, para assistir, mas a gente tira uma história bonita. Ali estão desmanchando o outro sinal da Borgiani lá de cima. Daqui a tempo nós não vamos ter mais nada da Borgiani. Aí em frente aqui, da Tunda,